Gente, eu fui jogar aqui pra ah, gente, eu vejo mostrar uma coisa, olha isso Olha isso, meu Mano, tá muito bugado, mano Você me travou inteiro, tá reguladinho, meu Gente, Soroxiana, que não tá bugado Soroxiana precisa de favorito ser a minha favorita, porque eu sou o beat, mas, gente Olha, gente, vou mostrar outras coisas aqui, olha isso, cara. Tô vou lá, depois o Fred tá bugado, o monte tá bugado. Olha o que mais tá bugado. Foi lá ver fazer as contas agora. É o Ingnat né? Fred, e o monte tá super bugado. Não tá muito? Não tá bugado. Isso tá mega bugadíssimo. Gente, uma coisa, que um aqui tá funcionando, mano. Até bem que eu tô com a oxiane. De algum bug do nada aqui, gente. Olha isso tá tudo bugado vou mostrar um vou mostrar outro que tá bugado vamos falar esse é um até de boas agora Ter boas de base baixada né? cara tá bugado hein e olha isso ele tá buga de vez gente isso é uma coisa mais esquisita gente olha isso <risos> Gente, eu, eu tá bugado, meu. Eu vou sair correndo daqui, Você tentar me dar no medo. Sai fora, meu. Tu tá bugado. Eu tô aqui. Eu fui fui lá, eu fui jogar muito com um monte. Mas, mas, gente, um monte tá bugado, então. Então, tá Roxy. E, gente, olha essa Roxy aqui. Uf, ficou muito maneiro a Roxy. Olha isso. Uma maçã de correr, de andar Uma maçã de dia Esquerda, direita E se prepare esse aqui Gente, olha isso! <risos> Meu Deus! Quero uma é Tô toda bugada! Tá aqui, ó! Tá aqui, olhos assim Mais olhos glowing Tem como desativar, reiniciar Tem visão noturna Tem como correr mostrar o desse trem aqui, ó. tá. Eu não tô cantando. <risos> não, Axia não, por favor. Gente, isso foi o vídeo tu tá bugado, tu tá tudo tá... Vivo. Tira foto do resto ainda. Só de favor. É me mata! fazer gente, olha isso. Gente, eu vou tirar eu Gente, olha isso. Diga, diga, diga, diga aí, gente. Diga X aí, gente. já dizendo x tirando foto ah, tá, tá. gente estamos lá que engraçado não estão que lá em documentos não em vídeo só vai vídeo de uma ok gente já que ficou bem engraçado então gente deixa vocês tenham gostado desse vídeo deixa bastante like e gente meu canal não tá tendo música, então, se inscreve por favor se vocês verem o um vídeo não se inscreve deixa nem like então, por favor só se inscreve gente e esse conteúdo é mais para animar vocês que estão tá desanimados desanimados e que não tá tendo dia bom se vocês acham engraçado comenta aí embaixo